E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Clima abafado. Continuam as áreas de baixa pressão atmosférica dando condições para a manutenção dessa instabilidade que vai prosseguir hoje. Já choveu e chove ainda em vários cantos da faixa leste, do nordeste, do litoral norte e vai chover a qualquer momento em toda a Serra do Mar. Também na Grande São Paulo já choveu, vai chover. Também no litoral vem chuva e temporal durante a tarde, rajadas de vento. De vez em quando sai o sol, o pessoal se anima, tal, não sei o quê, sai esquece o guarda-chuva. Aí ferrou, porque tem guarda-chuvas à mão e precaução, porque nas áreas de risco ainda existe o risco de deslizamentos. Qualquer novidade aí, por favor, que não haja, né? 199 Defesa Civil. Grande abraço a todos! O aumento tempo.